Olá pessoal, estou passando aqui hoje para a gente poder falar um pouco sobre alguns temas aí da política brasileira e do DF também, algumas coisas muito importantes. Uma delas é o debate do feminicídio, que é um debate fundamental. Em 2018 nós tivemos 28 casos de feminicídio no Distrito Federal e ainda tem gente que não quer fazer o debate de gênero e de direitos das mulheres nas escolas e nas políticas públicas. Muitos homens estão matando as suas companheiras por acharem que os corpos delas pertencem a eles. Isso é muito, muito grave. E isso precisa ser combatido pelo Estado. A gente, como Comissão de Direitos Humanos, quer imediatamente tomar algumas providências, reunir atores importantes dessa cidade, os movimentos de mulheres da cidade para pensar alternativas do feminicídio ele não pode passar em silêncio e é muito importante que a gente denuncie e é muito importante que o Estado faça alguma coisa para esse fenômeno tão grave e tão triste. Nós estamos acompanhando com muita tristeza o que aconteceu em Brumadinho. Né? O rompimento dessa barragem não é uma tragédia, mas é um crime, um crime ambiental e um crime das autoridades que não Investigaram que não cumpriram o seu papel de fiscalização ambiental nas obras, não só nessa, mas em outras obras e empreendimentos da Vale. No momento onde muita gente criminaliza a atividade do setor público, as políticas públicas, o Estado, como se a privatização fosse a solução para tudo, a gente lembra bem que a Vale foi vendida, era uma empresa estatal que tinha grandes empreendimentos no Brasil. A Vale foi vendida a preço de banana. O pessoal tem defendido, inclusive, a reestatização da Vale para ela voltar a ser uma grande empresa estratégica nacional, como já foi, uma empresa que agora precisa zelar por todos os princípios de respeito ao meio ambiente. Eu queria desejar a todas as famílias, a todo mundo que está nesse sofrimento grande, toda a minha solidariedade e força nesse momento difícil. Essa semana eu visitei o Ambulatório Trans, que atende a população de travestis transexuais aqui do Distrito Federal. É vinculado à área de saúde, é muito interessante, porque dá atendimento em várias áreas, né? psicologia, serviço social, médico da família, endocrinologia, psiquiatria. É um serviço fundamental para orientar, acolher, né? ajudar as transexuais e travestis no seu processo de transição. A gente precisa de mais políticas públicas nesse sentido, que acolham e protejam a população de transexuais e travestis num país que mais mata trans do mundo, e isso é muito grave, a gente precisa combater esse tipo de violência. Dia 29 de janeiro foi o dia da visibilidade trans e o nosso gabinete participou ativamente das lutas em defesa da população trans. A gente recebeu aqui no gabinete David Miranda. David Miranda vai substituir na Câmara dos Deputados, Jean Wills que infelizmente desistiu do seu mandato de deputado distrital. Não desistiu da sua militância, da sua história de luta e de tudo que ele fez por nós. O Jean foi o primeiro de nós que chegou a um espaço como é o espaço de representação, o espaço institucional, e nos representou muito bem. Teve a coragem de falar de temas que muitos na política não têm coragem de falar, não participou dos conchavos, não tem denúncia de corrupção contra o Jean Willis. Um cara muito importante para todos os LGBTs, porque foi um LGBT que teve coragem de falar sobre sua sexualidade, né, com tranquilidade na política. Isso é muito importante ele nos orgulha muito. Fico triste que a gente viva numa democracia e um cara eleito pela população democraticamente não tem as condições de ficar no seu país para exercer o seu mandato. Gente, semana que vem começa, de fato, o ano legislativo aqui na Câmara do DF. Na semana passada a gente vem em sessão extraordinária, infelizmente, porque o governador convocou a Câmara Legislativa para votar o projeto arbitrário de privatização da saúde, que nós somos contra. E semana que vem a gente começa a ocupar o plenário, as comissões dessa casa para fazer o debate em defesa do povo, dos direitos humanos dos direitos sociais. O nosso gabinete 24 sempre de portas abertas para a gente pensar junto né? as nossas proposições e iniciativas aqui na Câmara Legislativa do DF. A gente está bem animado, vamos começar junto e a gente quer a participação de todo mundo para construir cada passo que a gente vai dar aqui dentro. Participa com a gente, acompanha nosso trabalho nas nossas redes.